Não sei se as pessoas sobreviveram à queda daquele avião. Vou para Los Santos. Talvez a água. Como aqui abaixou um pouco, posso ser que lá tenha abaixado também. Galera, eu tava sem ideia de o quanto eu tava longe, mano. Olha lá, olha lá. Baixou a água, mano. Baixou um pouquinho. Olha lá, Los Santos, cara. e o tamanho dessas ondas O tamanho dessas ondas, cara Será que vai acabar a gasolina, mano? Passou-se muito tempo, galera Chegando, Meu Deus, essa ilha que eu tava longe, velho. Olha lá, mano. A água baixou. Só que os prédios estão tudo coisado cara. Meu amigo. Isso Tem um estacionamento aqui Tá que tem pessoas Dá pra subir aqui, será? Acho que se água... Hum, mas o meu barco vai ficar encalhado véio. Vai buguei! Caraca, buguei lindo ali, velho. Fiz um glitch. Caraca. É até dois meses. Tem que agora. Bom, pelo jeito a água tá baixando, velho. Tava totalmente alagado.